Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Se você caiu nesse vídeo é porque você realmente quer saber como que funciona aí o LIB de Caps, né? Então eu vou te falar. Como você viu aí na capa do meu vídeo, eu vou te falar o que a minha esposa está achando, tá? O que ela está achando com os resultados do LIB de Caps, né? Estou fazendo uso aí já faz uns dois meses, né? É, tomo minhas minhas cápsulas aí tudo certinho, né? Tomo duas cápsulas durante o dia, né? Uma de manhã e uma pela noite e estou fazendo isso todos os dias, tá gente? Como é um tratamento, eu li lá no site tudo certinho. Vou tô fazendo esse tratamento, né? Conforme o fabricante manda, tá? Então tô tendo, né? Os primeiros, nas primeiras semanas eu tive aí um aumento, né? No meu apetite sexual, né? Fui tendo mais desejo, mais vontade, né? Então assim, é, esses são os resultados das primeiras semanas, né? Então fui, né? Depois do primeiro mês, um mês e meio mais ou menos aí é que eu notei a grande diferença né? as minhas ereções ficaram muito mais fortes tá? o meu pênis aumentou tanto de tamanho quanto de grossura tá? então o libidman caps está mudando muito é, a minha maneira como, é, de, de me comportar na cama né? com, a, com a minha parceira então gente ela me falou que eu tô, nossa um desejo, um fogo, um tesão da porra que está acontecendo então é o efeito do libidman caps do então estou deixando aqui, esse é um vídeo rápido, tá? Só para te falar realmente o que minha esposa né, falou sobre esse make Caps, que realmente é um produto que funciona, é um produto bom. Né? Agora, gente, um aviso, compra pelo site oficial, estão pirateando muito o de Make Então fica ligado, tem gente que está comprando e não está chegando dentro de casa tá? no produto. Então compra pelo site oficial, eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir tá? com segurança, tá bom gente? Então Libid Make funciona sim, resolve sim, aumenta sim e vai deixar você muito mais feliz sim, tá bom? <risos> então fica comigo aí é, para os próximos vídeos, se inscreve no canal, é, dá um like aí no vídeo para outros homens né, verem também que realmente o Libidman Caps funciona, tá bom gente? Então deixa o likezinho aí, se inscreve no canal e não esqueça, se for comprar o Libidman Caps, compra pelo site oficial que tá aqui no primeiro link da descrição, tá bom? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.